A gente está falando de Linkedin, você sabia que dá para fazer anúncio no Linkedin? Olha o cara aqui de novo, hein? Chamei a cabeça! <risos> Solta a vinheta, macolino! Eu sou o Bruno Pérez, esse é o Paulo Marques Bem-vindo a mais um Guia de Marketing O cara é quase de casa já E ó, a gente tá com a mesma roupa De novo, <risos> de novo não, Valeu de pela novo. presença Paulão, pra quem não conhece, vê aqui os outros vídeos dele Sempre vai falar assim, vai na sua cara, né? Porque, ó, vê os vídeos aqui em cima, os vídeos dele Ele já viu falar de Facebook Ads Ele vai vir falar de Instagram Ads aqui nos próximos vídeos E hoje ele veio falar de LinkedIn o cara é especialista em Marketing de Performance Operação em todas essas plataformas de anúncios Vamos lá, a gente tá falando de LinkedIn Falamos sobre gerar conteúdo, company page, tem também as páginas das marcas e como funciona a estrutura do LinkedIn, que é diferente do Facebook. A estrutura do post é igual, como a gente falou no outro vídeo, mas o propósito é diferente. Existe agora a plataforma do LinkedIn Ads, para você criar anúncios. Fala, fala um pouquinho para a gente como ela funciona, como é que ela já está evoluída ou não. É, hoje o LinkedIn Ads ele funciona muito bem para você que quer fazer um negócio B2B aqui, né um negócio de empresa para empresa. Se né? você sabe o que é B2B, pesquise aí no Google ou aceite os vídeos do Brunão. É... Pra... Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem uma ótica e você abriu franquias. Porra. Você vai falar com quem? Com pessoas que querem adquirir Ótimo. a sua franquia. Você só sua pergunta. Vamos lá, no vídeo que a gente fala sobre encontrar seu público-alvo, seu, seu, é, seu mercado, seu nicho, aqui seria uma segmentação. É, pessoas que são empreendedores, pessoas que têm negócio próprio, outras pessoas que já são donas de óticas. Isso. E aí você consegue segmentar, né? Isso. Lá dentro do LinkedIn, então, nós sabemos que é a maior rede social de profissionais do planeta. Então, lá, quando você vai fazer o seu anúncio, parecido com o business do Facebook, ela ainda está caminhando com melhorias, né? Você consegue segmentar, por exemplo, interesse, se o cara tem interesse em, em empresas de varejo. Nossa. Varejo legal. Você legal. pode colocar cargo lá, investidor. Legal também, ele pode se interessar na sua franquia. Lógico, e aí você tem uma pagininha no seu site lá que fale um pouco mais como ser um franqueado. Então, se você quer falar com esse público, né, você quer segmentar para a parte profissional da coisa, você pode ir para o LinkedIn sim, é bem legal ou a ferramenta dele está cada vez melhor, evoluindo um pouco e tal, a, a entrega ainda está meio assim, está meio tímida, os valores continuam um pouco elevados, né, LinkedIn? Vou, né? Tá. Dá uma achada é. aqui que você ajuda os operadores, né, LinkedIn? Por... E, não, e esse comentário que você fez nos levanta a próxima questão. Os valores são um pouco mais caros porque o público é bastante qualificado, então você tem um custo de clique, a gente fala isso em todos os vídeos aqui, é um pouco mais elevado, mas é mais assertivo. E aí, se eu quiser fazer só uma campanha no LinkedIn, você recomenda? Fala: ah, Paulo, investe para pra mim aí uma grana só no LinkedIn, que é só B2B. O que você acha? Eu acho que você tem que pensar em quais canais você vai atacar. Né? Eu acho que você diluir a sua... É, gastar, né? Gastar. Você investir toda a sua verba em um canal só, Talvez não seja tão bacana. O que você pode fazer é você pensar no seu público-alvo. Se o seu público-alvo está local e é totalmente profissional, que nem você quer encostar só em franqueados, quer gastar um pouco mais de dinheiro, você quer ser mais assertivo tipo, ter certeza que você vai falar com o um investidor que quer abrir franquias vai no LinkedIn. Você gasta um pouco mais, mas você tem um franqueado assinando ali, né? Legal. E aí você faz aquela famosa conta, né? Se vale a pena. Quanto eu gastei e o quanto me retornou. Que é a conta de retorno de investimento, a gente fala isso nos vídeos de métricas e KPIs. Agora eu queria falar um ponto. A gente estava numa reunião ontem e você fez um comentário sobre o LinkedIn sensacional que eu falei: amanhã oh, você vai falar isso no vídeo. Me colocou aqui em isso É. Em relação a alguns dos formatos, tem um formato que é muito famoso do LinkedIn que é aquele e-mail. Para quem não conhece o LinkedIn, a gente falou do, no, nos outros vídeos, mas você pode mandar e-mail, que é como se fosse um e-mail dentro da caixa de inbox lá dentro do LinkedIn. ele vem, as pessoas costumam receber propostas comerciais, apresentações comerciais, e vagas de emprego e etc. Então é uma coisa bem qualificada. O LinkedIn transformou isso num formato de anúncio, Eu posso disparar para uma galera. Isso viraria spam. E aí você vê uma informação ontem muito legal, Compartilha com o pessoal esse formato de e-mail. Esse formato de e-mail para você que tem um LinkedIn aí, às vezes você recebe uma mensagem da Roberta. Aí você olha Roberta, não coisa Roberta. Aí a Roberta tá falando para você de uma vaga de emprego. Aí você fala assim: "Como que ela sabe isso? Segmentação". Ela vai ver ver que você seus últimos empregos, você foi gerente de negócio e ela segmenta para o gerente de negócios e manda vaga direto para você aí na sua caixa de entrada. É, os problemas ainda que eu acho da, desse, dessa, de, dessa, desse formato de e-mail, se você não, não sabe, pesquisa aí, e-mail tudo junto, formato do LinkedIn de anúncio. Ele vai para você na sua, na sua caixa de entrada, mas você só pode atingir esse cara uma vez a cada 60 dias. Se não vira spam, fica spamando né, a, a, a, a caixa de entrada do cara. Né? Então você tem esse formato É legal? É legal Só que ele ainda tem algumas Algumas coisas engessadas Essa dos 60 dias você pode atingir o cara ele, A Roberta pode atingir o Paulo Uma vez a cada 60 dias apenas Se essa vaga continuar mais tempo Eu só vou ver essa vaga de novo se na minha for cara, um está... evento, por exemplo Um evento, por exemplo, não dá um é, Existem é, dois outros formatos de conta Onde você tem uma conta corporativa E uma conta pessoal Se A conta corporativa, o LinkedIn exige que você gaste Mais de X mil reais para você ter essa conta corporativa, é alto, é alto. então por exemplo, vamos supor que você também é um pequeno e médio empreendedor e você quer usar esse formato, hum. uh, você atinge o cara uma vez só a cada a cada 60 dias ainda tem que sair da sua, do seu o perfil pessoal. pessoal, ele não sai da company page. E né? você perde o branding você perde a força, o lastro da marca então você trabalha numa uma empresa que está crescendo você quer convidar para um evento da sua empresa você tem que fazer um disparo do seu perfil pessoal é. então você perde um pouco da, da, da, do, do branding ali, da força da sua marca. Né? Exatamente por isso que você vê aí às vezes na sua caixa de entrada da Roberta falando com você. E não da empresa onde a Roberta trabalha. É, exatamente. Cara, essa é uma dica ótima, pesquisa mais sobre LinkedIn Ads, é um formato que está crescendo bastante Paulo, obrigado mais uma vez Aqui no Guide de Marketing a gente está trazendo dicas Conteúdos de LinkedIn Olha os próximos vídeos E cara, obrigado, obrigado, obrigado pela presença Tamo junto É nóis Adiciona e... E é é o Paulo LinkedIn Aqui tem o, o perfil dele, os links dele Manda pergunta para ele, bombardeia ele E se você ainda não é inscrito no canal Aqui no Guide de Marketing, no meu Bruno Pérez se inscreve aí, dá um coraçãozinho, clica no celularzinho aqui embaixo, aqui, ó, aqui, aqui, pra receber todas as terças e quintas no seu celular. Deixa um comentário e tamo junto nas próximas, com roupas diferentes, a gente promete. Eu prometo que... <risos> Valeu, até a próxima, tchau!